Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E como você, cliente da Genial e você inscrito aqui no nosso canal, já sabem, desde o meio do ano passado, a Genial, junto com a Quest, vem acompanhando a, a preferência do eleitor brasileiro com vistas na, na eleição presidencial desse ano de 2022. Essa, então, já é a nossa nona pesquisa, a gente já está vendo mudanças nesse caminho, e para essa, a gente tem algumas movimentações no tabuleiro de xadrez aí, vamos ver como é que elas se refletem nos números que foram divulgados hoje. Então, vão participar dessa conversa aqui comigo o Zé Márcio Camargo, que é nosso economista-chefe, o Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, e o Jairo Nicolau, que é... É cientista político da FGV, Felipe também é cientista político, e eu vou passar a palavra primeiro para ele, para ele poder dar os números de maior destaque dessa pesquisa, não são todos os números aí, são os que mais se destacaram, mas as pessoas podem ter acesso à pesquisa completa, que Theilson vai colocar no chat na descrição, tá, Deilson? e também no primeiro comentário fixado nós vamos colocar. Mas eu vou passar então a palavra, bom dia a todos, primeiro, Zé, Jairo, Felipe, bom dia para todo mundo, Deilson, para você de casa. Felipe, vamos lá, dá os destaques para gente, por favor, do que você viu na pesquisa. Bom dia, Denise, Zé Márcio, Jairo. É, eu preciso dizer antes de qualquer coisa que, de fato, o relatório dessa pesquisa traz muita informação. É, a gente, eu vou me concentrar nessa primeira parte aqui da conversa, nos principais números do que diz respeito à corrida eleitoral, a maneira como o governo está se comportando, mas eu queria convidar quem está nos assistindo de fato a dar uma, baixar o PDF aí no WhatsApp, dar uma olhada, é, é, principalmente porque tem temas de estratégia política, os assuntos da guerra, é, a maneira como as narrativas políticas de Bolsonaro e Lula estão sendo é, recebidas no eleitorado, tem muita coisa legal para olhar, vou pedir a Wilson para compartilhar a nossa tela, Lembrar todo mundo, como Denise já, já o fez, então, estamos na nona rodada da pesquisa, chegamos em março de 22, e aqui no Brasil parece que tudo realmente começa só depois do carnaval, mesmo não tendo carnaval oficialmente. Né? Então, é, esse campo foi realizado entre o dia 10 a 13 de março, portanto, um, o campo começou exatamente né, um dia depois da crise da, da, da, da gasolina, da, da crise da guerra, aparecer aqui no país, nós entrevistamos duas mil pessoas no país todo, as pessoas que estão aqui já conhecem a nossa metodologia, pesquisa domiciliar, feita né, com sorteio de cidades, sorteio de setores transitários, depois com uma pós-estratificação aplicada para corrigir possíveis distorções que possam aparecer na amostra, todo o cuidado gerado é, né, para que o, o, o, quem está nos assistindo possa ter aí a melhor informação. A pesquisa está registrada no TSE, então estamos autorizados a falar sobre ela. Eu queria começar, Denise, um pouco diferente dessa vez, lembrar as pessoas, olha como o clima está esquentando. Quando a gente compara de julho do ano passado a março, a gente viu que o segundo semestre do ano passado foi um segundo semestre de desinteresse em política, mas a partir de janeiro a coisa começou a ganhar contornos de fervedura, né? Saiu de 41 para 48 entre dezembro e março, as pessoas que dizem muito ou mais ou menos interessadas em política no país, isso, obviamente, tende a aumentar, isso, obviamente, tende a mexer com a maneira como o eleitor olha para esse cenário. Dado esse contexto, que eu acho que é relevante, né, a primeira informação é, importante que essa pesquisa traz é a detecção de uma tendência de melhora nas condições políticas do presidente Jair Bolsonaro. É, neste momento, a pesquisa capta uma avaliação positiva de 24%, oscilando na margem de erro em relação à última rodada. 25% de regular e 49% de negativo. É, olhando para o quadro de curto prazo, parece que não tem mudança significativa, mas se a gente expande um pouco o olhar da gente, e compara novembro de 21 a março de 22, a gente vê que a rejeição ao governo cai 7 pontos e a aprovação, a avaliação positiva, sobe 5 pontos nesse processo. Me parece ser relevante. E o que, o que chama a atenção, Denise, Jairo, Zé é que a melhora do quadro político para o governo ela se reflete de uma forma muito significativa em alguns extratos da população. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, olha o que aconteceu na região sul do país. Um aumento de 22% para 32% na avaliação positiva do Bolsonaro. No caso dos homens, aí um aumento de 5 pontos, 24% para 29%. É... Entre os jovens, uma queda da avaliação negativa de 56% para 49%. Entre a população de 35% a 44% anos, um aumento de 23% para 28% na avaliação positiva. Na população mais velha, acima de 60 anos, um aumento de 22% para 28% da avaliação positiva do governo. Ou seja, todos esses movimentos são movimentos marginais, são movimentos pequenos, tanto que no agregado a gente não vê uma mudança significativa na avaliação geral do governo, mas são movimentos, Denise, na minha avaliação, que sugerem um quadro de recuperação é, né, que pode ser confirmado nas próximas pesquisas. Mas a tendência parece estar presente nesses ambientes, né, nesses extratos aqui que eu acabei de comentar. Essas mudanças acontecem, coincidentemente, na minha avaliação, entre segmentos sociais, Denise, em que o Bolsonaro teve bom desempenho em 2018. Quando a gente está falando de homens, de região sul, centro-oeste, a gente está falando basicamente de resultados que começam a lembrar aquilo que foi a eleição de 18. Então, é, o, o que a minha análise né, dessa pesquisa de hoje é a de que a gente está observando um movimento que eu estou denominando da volta dos que nunca foram. Ou seja, o eleitor bolsonarista de 2018, que votou em Bolsonaro em 2018, começa a avaliar a possibilidade de voltar a votar no presidente. E a pesquisa traz alguns elementos do que diz respeito à pandemia e à economia que reforçam isso. Tá? É, aqui eu trago talvez dois indicadores que me ajudam a pensar nisso de maneira mais eloquente. Olha como que a expectativa de que o governo é melhor do que se esperava aumentou em quase todos, ou né, nos mais importantes segmentos de renda. E, e a avaliação de que o governo é pior do que se esperava caiu significativamente de fevereiro para março em todos os segmentos de renda. Isso acontece é, até dois salários mínimos, dois a cinco e mais de cinco. Quando a gente foca no Auxílio, no auxílio Brasil, né, o, o novo Bolsa Família, a gente vê isso ainda de maneira mais é, é, evidente. Ou seja, entre os eleitores que declararam voto em Bolsonaro em 2018, que hoje estão recebendo o auxílio, a gente observou uma queda na, na, na expectativa de piora do governo, de 45 para 23. Na minha avaliação, sugerindo que há movimentos, é, de novo, é, marginais, mas que podem ser, sim, mas pode ser simbólicos e significativos ao longo dessa corrida em prol é, do governo Bolsonaro. Então, parte da explicação está no movimento que o auxílio tem sido capaz de gerar no eleitor bolsonarista é, de 2018, mas tem uma outra parte que eu quero chamar a atenção, que diz respeito a uma certa frustração. Ou seja, para mim, parte do eleitor que buscou a terceira via durante todo esse tempo, ou seja, que tinha, que tinha demanda, quando essa, oferta, quando essa demanda não encontra oferta, ela vira frustração. E eu acho que a pesquisa começa a dar indícios de que isso pode acontecer. Ou seja, o eleitor nem, nem, pela primeira vez, numericamente está abaixo do Bolsonaro, de novo, é totalmente empate técnico, do ponto de vista estatístico, mas para mim é muito relevante é, o fato de que essa terceira via não conseguiu empolgar nesses, nessas últimas nove rodadas o eleitor brasileiro. É, quer ver alguns indícios disso? No voto espontâneo, na, na intenção de voto espontâneo, que é aquela que a gente considera mais relevante nesse momento para nos ajudar a olhar para a tendência eleitoral, a gente ainda observa um quadro de indecisão muito grande, né? Metade do eleitorado continua dizendo que está indeciso, que ainda não escolheu um candidato de maneira espontânea. Por outro lado, a gente vê Lula estagnado, estabilizado ali em torno dos 27%, ele já vinha oscilando 27%, 28% nas últimas duas rodadas, e Bolsonaro crescendo 3 pontos percentuais entre fevereiro e março portanto, diminuindo a diferença é, é, de fevereiro para março. Né? Se a gente comparar o que era a diferença de fevereiro para março, a, a, a gente né, saía aí de 22 para um quadro de 18 pontos. É, no quadro estimulado, a gente também vê essa, é, essa, né, esse indício de começo de recuperação do Bolsonaro, é, é, que eu coloquei os três gráficos, de janeiro, fevereiro e março do mesmo é, do, do, do, do mesmo cenário de intenção de voto que a gente fez, o Lula está oscilando de 45 para 44 e o Bolsonaro variando positivamente fora da margem de erro de 23 para 26 pontos. É, ou seja, a distância entre os dois de fato diminuiu, isso aconteceu em parte pela redução do branco e nulo e não vai votar e, é, e, e acho que esse é o quadro é, é, né, que, que talvez chame mais a atenção das pessoas hoje, porque na corrida eleitoral, parece que a gente está caminhando para uma consolidação é, dessa polarização entre Lula e entre Bolsonaro. Vejam como a terceira via está ali, Moro com sete, Ciro com sete, Dória, Janones, né, abaixo dos três pontos, todos muito é, é, pequenos né, nas intenções de voto. É, para explorar um pouco essas intenções, eu queria chamar a atenção para alguns quadros. Vejam, vejam vocês como Bolsonaro, a distância entre Bolsonaro e Lula, está cada vez menor no público masculino, né, onde a disputa aí é muito acirrada, já nas mulheres a gente conseguiria ver um resultado de primeiro turno para o Lula, né, 48 a 20 pontos. É, a gente também observa que nos estratos de ensino médio e ensino superior, a distância de Lula e Bolsonaro né, está pequena, em, em compensação no ensino fundamental a distância é muito grande, a mesma coisa acontece nos estratos de renda, é, até dois salários mínimos, a gente vê Lula com 54, Bolsonaro com 19, já em renda mais alta ou de 2 a 5 salários mínimos, essa distância ela vai diminuindo consideravelmente. É, para chamar atenção aqui para dois quadros que são significativos entre os evangélicos, Bolsonaro está ganhando a eleição, 38 a 33, mas está perdendo uma diferença muito grande entre católicos, 51 a 21. Também chama atenção a evolução das regiões, vejam vocês. No Nordeste, a diferença é de 60 para 15 entre Lula e Bolsonaro. No Centro-Oeste, por outro lado, o Bolsonaro já vence a eleição 39 a 29. É claro que você tem muito mais gente no Nordeste do que no Centro-Oeste, e por isso essa diferença acaba sendo significativa. No Sudeste, a diferença né, continua próximo do que a gente viu na última pesquisa, 42 a 26, e ela, a outra mudança que a gente viu foi... A recuperação do Bolsonaro no sul aumentando um pouquinho o seu desempenho eleitoral. É, a gente costuma dizer, né? Toda vez que a gente faz a análise aqui é, no canal da Genial, da importância da gente entender a relação entre o principal problema do país e a maneira como isso se, trans, se, se configura em voto. E o que a gente observa nessa pesquisa mais uma vez é que, embora o governo tenha melhorado embora o presidente Bolsonaro tenha melhorado suas condições eleitorais, né, se consolidando, a gente discutia até pouco tempo a possibilidade da terceira via, hoje eu já não, não discuto tanto isso, a partir desses dados, mas a gente continua vendo Lula com grande vantagem, principalmente na minha avaliação, por conta do desempenho que ele ainda tem na cabeça das pessoas em relação à economia. Quem diz que a economia é o principal problema do país, continua votando muito mais em Lula, do que em Bolsonaro, se a gente olhar o final desse gráfico lá na corrupção, a gente vê o inverso, quem acha que a corrupção é o principal problema do Brasil, vota muito mais em Bolsonaro do que vota em Lula, ou seja, o que a gente vai ver esse ano é o que a gente sempre vê em eleições, uma disputa de narrativas, e aí quem conseguir vencer essa narrativa, provavelmente vai ter vantagem eleitoral. Justamente por conta do contexto de guerra, por conta de tudo que a gente viu no noticiário em relação à gasolina, e o aumento de preços nesse setor específico, a gente viu que o principal problema do país hoje se consolidou em torno da economia. Vocês vão ver como a questão da saúde da pandemia cai, né, de maneira muito brusca, de fevereiro a março, 27 para 12, e a economia volta a ter protagonismo, 35 a 51. É interessante porque se a omicron não tivesse acontecido em dezembro, janeiro e fevereiro, provavelmente isso que a gente está observando hoje teria já acontecido num né, no, no período anterior. Vejam vocês como a linha... Da, da, do principal problema economia, ela quase que continua né de 41, 44, 48 e agora 58, 51 é a Ômicron que fez essa barriga aí acontecer em relação ao principal problema do país. Agora vejam vocês, se o principal problema na opinião dos brasileiros é a economia também é a situação econômica do país a principal razão para se votar para presidente. 43% dos brasileiros estão dizendo isso. 17% estão justificando pela boa gestão de personalidades no passado esse quadro eu vou repetir é configura mais uma vez o bom desempenho que é, o ex-presidente Lula continua tendo nas pesquisas né porque para quem acredita que a razão de voto é a situação econômica do país o, o, o Lula continua tendo uma vantagem significativa ou seja na minha avaliação Denise Jário Zé a economia continua sendo uma variável fundamental para analisar esse quadro e ainda continua, na minha avaliação, sendo a variável que pode atrapalhar ou não o desempenho do governo. É verdade, Zé, e aí vou me dirigir a você, porque eu queria muito te ouvir sobre isso, que os resultados dessa pesquisa animam o governo no que diz respeito a, por um lado, a transferência de renda direta, né, no que diz respeito aí à possibilidade de se ter um programa que vai fazer sucesso num público específico, e, e segundo... É, na possibilidade de uma queda na percepção sobre o desemprego. Eu não mostrei aqui, mas está no relatório, a percepção de que o desemprego é um problema está caindo. Por outro lado, a percepção de que se vive uma crise econômica e que há um aumento de preço é muito grande. Então pode ser que o governo opte daqui para frente, cada vez mais uma política direcionada à distribuição de recursos para as pessoas, apostando inclusive nessa diminuição do desemprego, mas isso tem o risco de gerar, é, déficit fiscal e aí eu acho que é um debate para você conduzir porque do ponto de vista eleitoral a pesquisa sugere que o auxílio tem resultados positivos e, e, e essa diminuição da taxa de desemprego é favorável para o governo. Por outro lado, você tem a questão da inflação e da crise econômica, vamos ver qual vai ser a opção do, é, do governo, já deixo essa provocação aí para você. É, quando a gente consolida todos esses resultados né, no, no, no segundo turno, a gente hoje sempre trabalhou aqui com a possibilidade de que haverá segundo turno, é, a, a eleição definida no primeiro turno dependeria, como a gente mostra no relatório, de um movimento muito estratégico dos eleitores na direção de Lula e na direção de Bolsonaro, não sei se isso vai acontecer, indo para o segundo turno, o Lula continua sendo é, favorito nesse momento, 54 a 32, essa diferença não diminuiu, tá? Quando a gente olha para o gráfico, que também está disponível da, da, da série histórica do passado, essa distância Lula-Bolsonaro continua basicamente estável. Eram esses os meus primeiros destaques, Denise, embora eu tenha mais um monte de coisa para falar, mas acho bom rolar a bola para Zé e para Jairo é, também poderem é, comentarem esses primeiros resultados. Maravilha, obrigada, Felipe. Lembrando a você de casa que vai que está disponível para vocês o link que o Deilson deixou no chat, e o levantamento para vocês poderem assistir, ler com calma e ver todos os detalhes. Zé, vou passar a bola para você, para você já comentar isso que o Felipe levantou. Começa... Do de Vai lá, Zé. Bom, realmente, quer dizer, essa pesquisa começa a mostrar algum movimento, né que a gente tem falado, pô, está muito cedo ainda, a gente, todas as pesquisas que a gente tem falado, Não, ainda falta muito tempo tal. A primeira coisa importante aqui é nessa pesquisa, gente, tem movimento. A pergunta que a gente tem que se fazer é isso é simplesmente um movimento aleatório ou é uma, alguma coisa que tá, pode estar tá mostrando uma tendência? E o sinal de que isso pode estar mostrando uma tendência é o fato de que o movimento acontece em todas as categorias, todas elas, né? por nível de renda, por educação, por região, em todos os segmentos da pesquisa, existe um movimento lento, em dire em direção à melhora da posição do presidente Bolsonaro em relação ao que tinha no passado na verdade se você preste prestar atenção esse movimento começa de alguma forma no final do ano passado tipo novembro dezembro e é uma tendência lenta Tá certo? Mais persistente até essa pesquisa é, de hoje, né? Quer dizer, se a gente olhar com cuidado, você vai ver que de novembro para dezembro melhorou um pouquinho, de dezembro para janeiro melhorou mais um pouquinho, de janeiro para fevereiro mais um pouquinho, mas agora, essa melhora é persistente em todos os extratos. Eu acho que essa é uma grande diferença em relação ao, ao, aos outros aí, o que sugere que esse é um movimento mais estrutural e menos conjuntural, menos aleatório, tá certo? A outra coisa que eu acho que é importante, isso eu acho que é, é, realmente a gente tem que olhar para ver como é que acontece no futuro, é esse efeito do auxílio Brasil, não é? quer dizer, essa coisa do, da melhora na avaliação do governo daqueles, daquelas, daqueles daqueles eleitores que receberam o auxílio Brasil, não é? quer dizer, isso curiosamente ainda não refletiu na, na, na, nas intenções de voto no Nordeste é certo? onde está concentrado é, o Auxílio Brasil, porque os, a pobreza, o Nordeste tem uma porcentagem de pobres muito maior. Tá certo? Então, é, o, o, o, o, essa transferência de renda e do Auxílio Brasil está em grande parte concentrada no Nordeste, mas o Nordeste foi exatamente a, re, a região que teve menos é, é, melhora nas intenções de voto do presidente Bolsonaro. Continua lá, 60 15%. Tá certo? É, a favor do presidente Lula. A pergunta que a gente vai ter que se fazer e vai ter que observar agora é, a partir de agora isso vai mudar? Essa coisa do o efeito do Auxílio Brasil sobre a percepção do governo Bolsonaro é, vai fazer com que os eleitores nordestinos mudem? É, as suas intenções de voto? Acho que essa é uma pergunta importante que a gente vai ter que acompanhar a partir de agora, né? porque é, é, é, é, é, é, a gente já falou isso aqui antes, quer dizer, um, é, é, o, se o Auxílio Brasil for efetivo no sentido de mudar as intenções de voto é, da, dos grupos de renda mais baixo baixos, é, é, isso vai ser importante para os votos do, do, do Nordeste, porque uma grande parte está lá no Nordeste, então, quer dizer, isso é um sinal, é uma coisa bastante importante, tá certo? A outra coisa que eu acho que é muito importante, eu vou, o Felipe já chamou a atenção, mas eu vou reforçar, é essa questão do aumento dos preços dos combustíveis. A pesquisa foi feita no dia seguinte ao é aumento do preço da Petrobras, ou seja, estava no auge do efeito é, do aumento do preço da Petrobras, quer dizer, um aumento de 25% no preço do diesel, 18% no preço da gasolina, isso teve um grande, é, é, é, um efeito super negativo aí do, ponto de, do, do ponto de vista da percepção das pessoas, quer dizer, sobre a taxa de inflação, e, quer dizer, é, isso aí, quer dizer, eu acho que deveria, ter feito algum efeito negativo sobre a avaliação do governo Bolsonaro e sobre as intenções de voto do presidente Bolsonaro? É... Você pode interpretar de duas formas. Né? Uma forma interpretar é interpretar: não, não teve efeito negativo nenhum, porque afinal de contas as intenções de voto continuaram melhorando, o presidente Bolsonaro, a avaliação continuou melhorando. A outra interpretação é o seguinte: se não tivesse tido o aumento dos pesos dos combustíveis, a melhora teria sido melhor, maior. Tá certo? Então, a gente não sabe qual, qual é a interpretação correta mas, de qualquer forma, a gente não tem o contrafactual, a gente não sabe qual é a interpretação correta. Mas o ponto importante é que o efeito do aumento dos preços dos combustíveis já aconteceu, já está nessa pesquisa. Eu acho que esse é um ponto importante para chamar a atenção. Tá certo? Então, quer dizer, eu acho que é, esses são os pontos... Ah, bom, só mais uma coisa, essa questão da, do, dos, é, do, do fator econômico na definição das eleições, está certo? É... É verdade, quer dizer, é, o desemprego já foi considerado um problema muito mais importante do que está sendo considerado agora, provavelmente porque o desemprego está caindo. Na verdade, quer dizer, 2021 foi um ano super positivo no que se refere à geração de postos de trabalho. Você gerou mais de praticamente 10 milhões de postos de trabalho ao longo de 2021. Tá certo? A taxa de desemprego saiu de 14,9% para 11,1% da força de trabalho, é a maior queda da série histórica. Se continuar nessa trajetória, a gente pode chegar lá nas eleições com uma taxa de desemprego bastante razoável que pode tornar o desemprego um problema menos... Pode ajudar até o presidente Bolsonaro. O que realmente eu acho que o presidente Bolsonaro tem que estar preocupado é com a taxa de inflação. É, eu acho que esse é um ponto importante. Ao mesmo tempo que a taxa de desemprego caiu substancialmente a renda o rendimento real médio dos trabalhadores do, dos trabalhadores brasileiros caiu 11% no ano passado, tá certo? Uma parte dessa queda tem a ver com a, a aceleração da taxa de inflação. A gente sabe quando a inflação aumenta a renda real o rendimento real das, das pessoas cai. Quando a renda real quando a inflação diminui a renda real das pessoas aumenta, tá certo? Então, se você continuar tendo aceleração inflacionária, o rendimento real das, dos trabalhadores vai diminuir, ainda que você tenha um aumento no volume, no número de empregados, no, no, no número de ocupados. E o, o, o, o, é, é, a, a queda no rendimento real pode afetar negativamente as intenções de voto no presidente Bolsonaro. Eu acho que essa deve, deve ser a grande preocupação aí, é, do governo ao longo dos próximos meses. Bom, é, é, esse, e eu acho que isso, um, um, uma variável que vai ser muito importante nesse ponto, e aí a coisa do, do, do, do risco fiscal vai fazer a maior diferença, é o comportamento da taxa de câmbio. A taxa de câmbio no Brasil está se mostrando extremamente forte em 2022, nós já tivemos uma valorização do real da ordem de quase 20% em 2022, isso gera, isso diminui a pressão inflacionária, então esse é um ponto importante. Por que, que a taxa de câmbio está se valorizando? Porque você tem um diferencial de juros muito alto e porque o risco fiscal está mais bem comportado que no ano passado. Você tem menos... É, é, é, é, é. O ano passado você teve discussão em torno do teto do gasto, vai ter teto do gasto, não vai ter teto do gasto, isso é uma discussão estrutural sobre a questão fiscal. Esse ano a discussão é se você vai ter subsídio para combustível, se não vai ter subsídio, que é uma coisa conjuntural, é uma quantidade de dinheiro que você gasta num prazo limitado e depois acabou. Faz a maior diferença do mundo do ponto de vista dos investidores, tá certo? E, o, quer dizer, isso significa o seguinte: quer dizer, se o governo tiver um comportamento adequado do ponto de vista fiscal, você pode continuar a ter valorização cambial, o que ajuda no combate à inflação. Esse é o ponto importante, eu acho que eu, eu vou ficar por aqui por enquanto. Tá, Jóia, super obrigado, Zé. O Jairo, é, me chamou a atenção nessa na explanação, né? na apresentação do Felipe, essa coisa das pessoas já estarem meio que desistindo da terceira via. Quem estava esperando a terceira via, não viu grandes novidades, não viu ninguém crescer, é, ganhar uma força mais expressiva, então que parcela dessas pessoas já estariam desistindo? Eu queria que você fizesse o comentário que você destaca da pesquisa, mas também falasse sobre isso, se já está no momento, se as pessoas estão desistindo cedo, porque ainda tem muita movimentação para acontecer. né? Bom, bom dia, Denise, Felipe, Zé Márcio. Essa pesquisa a gente tem eu tenho acompanhado as pesquisas da Genial Quest desde da primeira né em julho. Eu acho que é a primeira que mostra uma notícia boa para o presidente né? Digamos assim todas as que a gente viu anteriormente eram de piora do quadro de avaliação desde julho é, do ano passado, depois veio um ciclo inflacionário, é, que derrubou a avaliação e também a, a, a intenção de voto. Depois, a onda Ômicron, né, janeiro fevereiro. Essa é a primeira é, pesquisa que, ainda que é, a notícia não seja assim uma grande notícia, né, um crescimento de três pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, é, mas como o Felipe e o Zé Márcio já salientaram, uma pesquisa que mostra... E nos segmentos, é, por dentro da pesquisa, há uma variação que aponta numa é, melhoria. Eu acho que mais da, da avaliação do governo do que propriamente da intenção de voto. A minha impressão é que... Eu não sei se uma coisa está associada à outra no futuro, né? no, assim, no tempo, é, mas o que a gente observa nessa pesquisa, que a avaliação do governo nos segmentos, parece ter sido maior do que a, a intenção de voto. Embora, se vocês observarem lá na espontânea, é o maior é, é indicador de voto espontâneo desde a pesquisa de julho para o Bolsonaro, chega a 19, né? É, assim, ainda que é, isso não seja estatisticamente tão diferente de outras pesquisas, é, também pode ser colocado nesse rol de, digamos, de boas notícias, mas como o Felipe Zé Márcio chamaram a atenção, são boas notícias, mas não são assim, não foi um salto, um, digamos, um, uma, uma ruptura em relação à pesquisa do mês anterior. Uma oscilação positiva para cima, apontando com, com, como o Felipe chamou a atenção, para uma melhora, sobretudo, Eu acho que isso tem que ser enfatizado, nas áreas em que o Bolsonaro... É, já foi bem em 2018. É como ele estivesse recuperando algum terreno entre os homens. Essa distância entre os homens me impressionou. Né? Quer dizer, 31 a, a, a, 41 a 31, uma diferença relativamente pequena entre o Bolsonaro e o Lula no público masculino. É uma eleição praticamente apertada né? é, diante do cenário mais geral da. da, da, da da vantagem que o Lula abriu. Também a região centro-oeste, onde ele já vinha em primeiro, se consolida. Há, há, esse empate no sul também chama atenção. Vamos lembrar que a região sul foi a região em 2018 onde o Bolsonaro foi mais bem votado em termos percentuais, mais do que o sudeste. A votação foi excepcional. né? Então, ele parece recuperar. Eu tenho para mim que... É, assim Olhando esses dados um pouco um pouco mais de calma, é que é, o fato de não ter uma terceira via, digamos assim, de centro-direita, centro porque a, a, a, centro, a, a terceira via de centro-esquerda já existe, né? Que é o Ciro. Acho que um eleitor brasileiro hoje que se é, apresenta como eleitor de esquerda, centro-esquerda, já já fez sua escolha. Ele só tem duas escolhas, não é? O Lula ou o Ciro, mas no campo da centro-direita, a gente não tem alternativas. Ou pelo menos as alternativas que se colocaram não estão é, se apresentando como alternativas assim, com grande potencial eleitoral. E isso, é, eu acho que é um, para o Bolsonaro é uma ótima notícia. Ou seja, ele não tem uma contenção de centro-direita para é, parar de crescer. Por isso, eu acho que ele está é, tá tirando o voto da terceira via e está recuperando uma parte do eleitor de 2018, que, é, digamos assim, aquele eleitor que, que aderiu ao Bolsonaro no último mês, nos últimos 15 dias de campanha, que era o PSDB, esse eleitor saiu. Mas ele olha para o cenário político, vê de novo PT, PDT e Bolsonaro. Então, uma parte desse eleitor... É, sem a contenção de centro-direita, vai voltar para o Bolsonaro. E há muita há muito boato no meio político, eu não sei se isso procede, que o, a candidatura Moro não, não vai passar de abril, maio. Se isso não acontecer, aí sim que o Bolsonaro não tem contenção nenhuma no centro, na centro-direita. Ou seja, ele tem um território gigantesco para avançar. Enquanto, a, a, a, é, do outro lado, parece, todas as pesquisas mostram, a gente falou muito do Bolsonaro aqui, mas todas, a, a pesquisa mostra o seguinte, o Lula está parado, né? o Lula está parado, está muito bem parado, mas ele está parado, ele, ele não oscilou, ele não caiu, o Lula não caiu na pesquisa da Genial, né? ele continua no mesmo patamar já há muito tempo, oscilando em 45 pontos. Agora, no agregado, o que, que acontece? Se não me engano, eu tenho que olhar as outras pesquisas os outros relatórios com calma, mas essa é a primeira pesquisa que aponta o segundo turno efetivamente. É a primeira vez que o somatório do Lula é menor do que... Os, quer dizer, o, que é, o percentual do Lula é menor que o somatório dos outros. Ainda num patamar pequeno. A gente pode dizer que é, o segundo turno hoje... A, a, a, eu concordo com o Felipe, que a probabilidade... De, dessa eleição ser decidida no, no primeiro turno, é baixíssima, mas, matematicamente, a gente ainda tem é, a possibilidade do segundo turno estar na margem de erro ali. Pode acontecer ou pode não acontecer. Mas, dessa vez, é, na ponta do lápis, somando os, os percentuais, é a primeira que, há, que se confirma um segundo turno. Então, no agregado, eu acho que essa é uma... É uma é uma pesquisa que mostra pequenas mudanças, é, mas, embaixo, grandes movimentos. E, para terminar, só um comentário sobre o efeito da, na, na, do quadro atual. A pesquisa foi feita, claro, no, no fim de semana, e pegou o, a indignação das pessoas com a gasolina, a oito, vamos dizer assim, para simplificar, mas é claro que a pesquisa não pegou os efeitos da subida do combustível sobre a economia a pesquisa não pegou os efeitos da guerra sobre a economia não é o trigo a inflação global então acho que o bolsonaro fez quer dizer, o governo fez um pacote de políticas públicas pensando no efeito não é para reduzir a inflação aumentou e criou e aumentou o valor do antigo Bolsa Família, é, criou Vale Gás, antecipou o 13º agora, vai injetar alguns bilhões na economia, antecipando o 13º dos aposentados, mas não contava com a guerra. Né? Enfim, e a, e, eu Acho que a gente não falou aqui, mas isso tem que ser considerado. O, o efeito de duradouro, eu não sei se a guerra, quando acaba, espero que ela acabe, o mais rápido possível, mas a gente não sabe é, os efeitos da guerra até esse momento já são já têm um impacto gigantesco na economia global e provavelmente vão ter mais do que só a indignação do fim de semana da gasolina, não é? é no transporte, transporte de alimentos, é, no preço do trigo que não é só do pão, de todos os, os derivados e, e vários outros na cadeia econômica global que afeta a economia nacional. Então, assim, acho que tem um fator para, digamos, atrapalhar né, a recuperação do Bolsonaro, que é, é o efeito da guerra sobre a economia local. Isso a gente tem que ver, mas, então, assim, se não tivesse a guerra, a gente está raciocinando aqui como se não tivesse o efeito é, deletério, né? sobre a economia, piora do quadro é, inflacionário, a percepção das pessoas que a economia está piorando, isso tudo derivado de um fator que o governo não contava e que a gente, eu acho, que tem que colocar na nossa equação aqui para os próximos meses. É isso. Obrigada, Jairo. o Felipe, seguinte, eu falei que né, da última pesquisa para cá a gente já viu algumas movimentações, mas não sei se fazem grande diferença... Né, na, na pesquisa, mas algumas movimentações políticas. A gente viu o Rodrigo Pacheco desistindo da candidatura, que pode abrir espaço para o Eduardo Leite filiar ao PSD e ser candidato por lá. O Alessandro Molon deixou também o Cidadania e não é mais candidato. Hum. A gente viu até o Joaquim Barbosa dando entrevista para a TV Globo, falando... O Alessandro Vieira, meio... Alessandro Vieira, Denise, Alessandro Vieira. Ale... Alessandro Vieira, <risos> perdão, Alessandro Molon, desculpa confundir. Alessandro Vieira, o... a gente viu até o Joaquim Barbosa dando uma entrevista ao Pedro Bial, meio que se colocando à disposição também. É... Essas mudanças estão muito pequenas ainda não fizeram? Ou elas já abrem um espaço para alguma acomodação? O que você vê? O que eu vejo é a política tentando se movimentar e, e o eleitor cada vez mais preocupado em ver o embate entre Lula e Bolsonaro. Ao longo desses últimos nove meses de trabalho, a gente viu muita coisa acontecendo. Né? É bom lembrar, do, quando o Moro se apresenta, criou-se uma expectativa enorme, que não deu em nada. O Ciro, que contratou o um marqueteiro, fez um away, né? De, depois começou a cair. O próprio Dória, né? que, que ganhou as prévias do Eduardo Leite, também, quer dizer, a política está fazendo o que pode, e é papel dela é né? tentar encontrar alternativas. A política serve para isso, para dar alternativas ao eleitor. Mas, até o momento, Denise, o que a gente tem realmente de concreto é uma estabilidade do quadro político em torno do ex-presidente Lula, na minha avaliação, muito em função é, né, dessa questão econômica, do que significou o passado lulista e do cuidado com as pessoas mais pobres, é, né, e que tipo de vida era levado lá atrás, e, segundo, a força que tem um governo que, mesmo fragilizado, mesmo com muitas, muitos problemas objetivos, né, que vem conseguindo ganhar é, espaços na sociedade importantes, principalmente diz respeito à sua narrativa. Eu quero chamar a atenção, se você me permitir, inclusive, porque Jairo falou aí da questão da gasolina e tal, a gente não sabe como vai ficar a narrativa, que narrativa o governo vai apresentar, provavelmente vai dizer, ó, oh, é culpa da guerra, não tenho nada com isso, né? É, e aí eu quero mostrar para vocês Que estão nos assistindo Quatro frases que nós trabalhamos Posso pedir o Deus para compartilhar essa tela? Que está aí Qual dessas frases combina mais com você, Deus? Não sei se você consegue colocar aí Muito obrigado é, Vejam vocês Durante um bom tempo a gente ficou aqui avaliando O brasileiro preocupado com a economia O brasileiro se indignando com os resultados Dizendo que o presidente errou um monte de coisa Mas olha isso aqui no fim das contas, 76% dos brasileiros concorda que a pandemia de Covid foi um problema tão grande que qualquer presidente teria dificuldade em enfrentá-la. É, e 54% dos eleitores dizendo que o Bolsonaro acertou ao lutar contra o isolamento social, porque o isolamento só atrapalhou a economia. São, na guerra de narrativa, são, na minha avaliação, desculpas e justificativas e de novo, narrativas, argumentos apresentados em favor do presidente. Né? Por outro lado, também na guerra de narrativa, o Bolsonaro perdeu quando, olha a segunda frase, né? a pandemia foi muito grande, mas o Brasil tinha condições de sair melhor se o Bolsonaro não tivesse feito campanha contra as vacinas. Ou seja, o brasileiro concorda com isso. Se o Bolsonaro não tivesse entrado nessa história da vacina como entrou, provavelmente ele teria hoje uma rejeição muito menor então é um lugar onde ele perde a narrativa, embora as pessoas reconheçam que a pandemia foi grande demais e qualquer um teria dificuldade para lidar com ela. Olha o outro lado, o ataque à imprensa em relação ao, à notícia da pandemia também é mal vista. Quando a gente diz, no fim, Bolsonaro estava certo e a pandemia foi muito menos forte que a imprensa anunciou, 63% discorda. Então, é, é, na pesquisa da gente, né, da Genial Quest, a gente está muito interessado, Denise, Pode tirar, Deilson, por favor. Não só em explorar a corrida por si só, mas a gente está interessado em entender como é que essas narrativas e como é que a discussão na sociedade vão ser determinantes para o embate eleitoral lá na frente. Né? Eu me lembro várias vezes, Jair, Zé e eu, discutindo o que teria sido o efeito do fim da pandemia. Nós três, por vários momentos, discutimos, olha, quando terminar a pandemia... Pode ser que haja uma euforia, como o fim da guerra. Né? Só que a pandemia não é como a guerra, que acaba de um dia para o outro. Ela acaba, volta, retorna. O que a gente realmente está vendo é que alguns dos argumentos importantes usados pelo governo começam a ter apelo na sociedade depois do tempo passar. Eu mostrei dois exemplos. O Bolsonaro hoje teria concordância de quase 80% da sociedade se dissesse que a Covid é tão grande que ele... Como qualquer um teria dificuldade. E né, a pesquisa sugere ele terá apoio de boa parte, né, mais da metade da sociedade, se ele disser: olha, o negócio do isolamento foi demais, porque isso só atrapalhou a economia. Então, é, eu acho que vem uma guerra de narrativas aí, Denise, muito forte. É, e a, é a próxima guerra não é a da pandemia. É essa parece que está aqui mais ou menos consolidada. É justamente quem, é, quem vai pagar o pato quem vai pagar o preço desse aumento da gasolina. É a guerra, é, né, é, o, é o governo que não quis enfrentar. E eu estou comentando isso porque é, também nessa, nessa pesquisa, e aí desculpa estar tá me alongando, mas eu acho que é importante chamar atenção para essas coisas, é, vejam vocês o que, que a gente identificou na questão da gasolina. Pode pôr de novo, Neilson. Né, desculpa eu ter me alongado, mas eu acho que esse ponto é importante. A gente fez um cenário hipotético em que o governo pretende congelar preço de combustível, ou seja, não deixar ele aumentar, mas isso custa caro, 40 bilhões. E aí, o que você faz? Você acha que o governo está tomando a medida certa ou não? 52% concordaria se o governo topasse entrar num congelamento de preço de combustível, mesmo isso custando uma grana enorme. Repito, isso aqui diz respeito diretamente à guerra de narrativa que vai acontecer daqui para frente, e eu, quando perguntei para o Zé a respeito da questão fiscal, veja só, a população brasileira, pelo menos a maior parte dela, lida prefere a gasolina mais baixa, sabendo que a, que a crise vem de fora, é, e está pouco preocupada com a questão dos bilhões é, que o governo teria que gastar para segurar essa conta. Então, assim, Denise, acho que o grande... Obrigado, Deus, pode tirar da tela. Acho que o grande ponto, para responder sua pergunta original, é, além da questão objetiva... A gente passa a acompanhar daqui para frente a questão de como essas narrativas apresentadas pelo governo e pela oposição vão ser mais ou menos compradas pela sociedade brasileira. Eu acho que fomos capazes de mostrar de maneira muito efetiva que alguns dos argumentos importantes para o Bolsonaro estão sendo, sim, comprados pela sociedade. E isso pode afetar outras áreas. Está culpando a Petrobras também, né? Já chamou de Petrobras Futebol Clube, já rola uma, uma pressão para o general, que é presidente da Petrobras, é, deixar o carro, que ele disse que não vai deixar. Então vamos ver. O que, que você acha, Zé? Zé, baixa só aqui, ó, seu microfone. Baixa ele aqui, ó. Desculpa. E te ouvir melhor. Isso, vamos lá. É, eu concordo tanto com o Felipe quanto com o Jairo, né? Quer acho que o Jairo chamou atenção para duas coisas muito importantes, né? Quer dizer, a primeira essa questão aí dos efeitos é, da guerra sobre a, a sobre a economia brasileira. É, a guerra tá só, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa guerra. A gente não sabe o que é que vai acontecer depois que a guerra acabar. É pior, né? Quer dizer, suponha que a guerra acabe amanhã. O que vai acontecer? Nós não sabemos. O preço do petróleo vai cair? Nós não sabemos. Vai continuar as restrições, a, a, a, a, as sanções à Rússia vão continuar? Provavelmente sim, então, mas então a gente não sabe. Isso vai gerar efeitos negativos sobre a economia brasileira? Não tenho a menor dúvida segunda coisa importante é essa questão da narrativa, né? Que como disse o Felipe, quer dizer, como é que vai ficar a narrativa? Quem vai ganhar esta narrativa? Esse eu acho que é um ponto também super importante, quer dizer, como que essa coisa aí vai é, acontecer? Essa questão do subsídio é interessante, né? Quer dizer, eu acho que essa questão do subsídio é importante chamar a atenção, quer dizer, é, escuta, é, é, ter subsídio o Japão tem subsídio para gasolina acabou de aumentar. Na verdade, o subsídio para gasolina hoje, tá certo? Hoje o Japão aumentou o nível de subsídio dado à gasolina exatamente por causa da guerra, tá certo? Quer dizer, dado a guerra, o preço do petróleo subiu, a gasolina no Japão ia subir muito, eles deram um aumento no subsídio, criaram um subsídio e deram hoje o um aumento para o subsídio. É, faz parte do jogo econômico desde que seja bem feito. Desde que seja limitado no tempo, o risco é que você dê o subsídio, isso se transforma em desvalorização cambial e aumente a taxa de inflação nos outros bens que é da economia, em vez de ser só nos combustíveis. Esse é o grande risco. Tem que ser feito de tal forma que não gere esse efeito colateral negativo que... É muito importante. Nós vimos isso ano passado com o teto do gasto. Tá certo? A discussão em torno do teto do gasto levou a uma, um aumento do risco fiscal, desvalorização cambial, pressão inflacionária e forçou o banco central a aumentar mais os juros ainda. Tá certo? Então eu acho que isso é, pô, eu acho que nós vamos estar vivendo aí exatamente um período extremamente complicado, porque não é um período simples. Nós temos uma pandemia e uma guerra. Tá certo? Quer dizer, é uma situação extremamente é, é única. Eu não me lembro na história de nada parecido com isso. Eu me lembro na história de períodos de guerra e períodos de pandemia. Mas uma coisa depois da outra. Ao mesmo tempo, eu acho que não aconteceu. Lá em 1918, tá certo? você teve a guerra e depois você teve a pandemia. Aí depois você teve outra guerra. Agora, quer dizer, você tem a pandemia e junto com a pandemia veio a guerra. Como disse um amigo meu, em vez da euforia depois da pandemia, tivemos a guerra junto com a pandemia. Tá certo? Então, é, isso muda é, é, o, o cenário, acho que esse é um ponto importante e eu acho que eu concordo, eu concordo tanto com o com, com, com Jairo quanto com o Felipe nesse sentido. Eu acho que o Jairo tem um outro ponto que eu acho super interessante, que é essa coisa de que o Bolsonaro, como, quer dizer, é, é, como a terceira via não engatou, o Bolsonaro não tem limite superior, quer dizer, ele pode simplesmente, ele tem um grande espaço para deslanchar, coisa que o Lula não tem, tá certo? Eu acho que esse é um ponto também bastante importante e é possível que esteja no começo deste processo de reconquistar os votos que ele teve lá em 2018 e que estavam decepcionados com ele, mas que não estão dispostos a votar no ex-presidente Lula. Eu acho que esse ponto também é muito importante e eu acho que é importante prestar atenção. Então, você acha que os indecisos tendem a ir mais para Bolsonaro do que para Lula? É isso que você disse. Não, não, eu não falei isso, eu não falei isso. Eu não. falei que eu concordo com o Jairo que o presidente Bolsonaro tem um espaço para crescer que o presidente Lula não tem. o Mas... basicamente, a conversa é a seguinte, o Lula chegou próximo do seu teto. Ele, Exatamente. É, o Bolsonaro, o Bolsonaro na, na, na, possi, na possibilidade, por exemplo, de um Moro não ser candidato mais... Há conversas concretas sobre isso. Claro. Esse espaço é, obviamente, dominado pelo Bolsonaro. dos votos do Moro... Rapidamente, esse é o ponto. Não é, é esses que... 8 pontos de porcentagem de voto do Moro vão quase todos para o presidente Lula. Desculpa, é. Para o presidente o Bolsonaro. Bolsonaro. Então, exatamente. É o então, assim é. o que o Zé está estressando, eu acho que é relevante, é isso. Se a gente continuar, se houver mudanças daqui para frente, elas tendem a ser muito mais na direção de um crescimento do Bolsonaro nesse momento do que do, do contrário. Tá, o Jairo, é, para a gente já caminhava aqui para o nosso encerramento, agora começa a chegar perto do fim dos prazos, vários prazos de filiação, de troca de partido, de anúncios e tal. O que, que a gente tem que ficar de olho na política daqui para frente até a próxima divulgação da, da nossa pesquisa? Bom, em primeiro lugar, é, parece, a gente ainda não tem é, um número final, mas todo o movimento está indo na direção de fortalecer o PL, né? o Partido do Bolsonaro. Esse movimento, acho que expressivo, do ponto de vista de que provavelmente a gente deve ter o PL com a maior bancada da Câmara e provavelmente o maior partido de direita do país dos últimos 20 anos. Né? Então, não é pouco. Esse movimento deve dar um alento, digamos, institucional e organizacional, que também é água no moinho do Bolsonaro. Mas eu, particularmente, estou de olho em duas decisões. É claro que o, o provavelmente o, conhece, o, conhece o, o Dória vai se, é, se desincompatibilizar né, para ser candidato. Mas não tá, pode ser que ele mude ideia, sei lá eu, mas até agora ele é governador de São Paulo. E também a decisão, acho que é a mais importante, a decisão do Eduardo Leite que assume que é candidato, mas tem uma série de questões institucionais ainda para viabilizar a candidatura. Ele tem opção de... Ele tem três opções, né? Permanecer no cargo, é, o que ele... E, e, e ser candidato a governador novamente, o que ele disse que não ia fazer. É, abandonar o cargo, como era o projeto inicial dele, e, e sair da política por um tempo, e para fora do Brasil estudar, essa hipótese é pouco plausível, mas era a hipótese inicial, e a terceira é se filiar ao PSD e ser candidato a presidente. Então, eu assim, estou curioso, sobretudo com a decisão do Eduardo Leite e do, do segmento do, PSD, do PSDB que foi derrotado pelo Dori na convenção, provavelmente uma parte grande acompanharia, pelo menos eleitoralmente, a decisão do Eduardo Leite, e com esses movimentos finais, eu não, assim, a gente tem que lembrar também que já houve uma compactação no quadro partidário por conta da, da, da federação é, rede pessoal, que é pequenininha, mas a cidadania já, já virou uma federação com o PSTB, e o PT digamos, incorporou o PV e o PCdoB. Isso dá... Quer dizer, ao final, ao fim e ao cabo, a gente vai sair desse processo com um sistema partidário mais compactado né? e, e mais organizado, acho, do ponto de vista ideológico também. Enfim, o Bolsonaro não teve o partido dele, que ele organizou, mas ele parece que, é, ao migrar para um partido médio, nesse momento, ele vai ter um partido que a família, que ele, que o grupo dele participa, e é um partido relevante, como eu, eu aposto, digamos assim, que a gente deve ter o maior partido de direita é, na, nas próximas eleições e vencendo ou perdendo um, um partido, digamos assim, bolsonarista, com essa é, expressão um pouco a ideologia do Bolsonaro e da direita brasileira. Né? Isso estava fora do horizonte alguns meses atrás. Mas Jário, vai ficar maior que o União Brasil, pele? Vai, vai, vai. Exatamente. A União Brasil já está perdendo, sei lá, 20, 30 deputados justamente para o PL. A União Brasil, é, nesse momento, é um partido que ficou um pouco... Né, ele ficou sem uma escolha óbvia na disputa presidencial, está perdendo muitos quadros nos estados, foi uma fusão, Pujari. que parecia um sucesso e agora não está tendo essa... Já só, só, um, só um comentário interessante se você me permitir aí pegar um gancho ah, na sua fala, é o seguinte, o União Brasil está cheio de dinheiro e cada vez com menos candidato, enquanto que o PL está cada vez com menos dinheiro e mais candidato. Vai ser, um, vai ser uma contabilidade interessante essa, não? É. Só boa, complementar boa. uma coisa, ô, ô, ô, Jair, é, o Jairo, o Eduardo tem uma opção adicional, né? que é ficar no PSDB e ser candidato a senador. é Essa eu não ouvi ainda, essa eu não ouvi ainda, mas é, tem o mais eu não geralmente... queria ser o Eduardo Leite. Eu não queria ser o Eduardo Leite nesses dias, porque eu acho que cada conversa que ele faz, no, almo... no almoço ele toma uma decisão, no jantar ele deve tomar outra, porque as pressões de todo lado, do Kassab, do partido, é... dos eleitores do Rio Grande do Sul, as críticas, enfim. É... Acho que poucas vezes um político enfrentou um dilema tão grande como o Eduardo Leite está enfrentando agora, ou seja, escolhas que... É, que mudam tanto a, a vida e também a futuro né ele é muito jovem ele pode ele pode até dar o direito a não fazer nada como era o projeto dele largar o governo e estudar nos Estados Unidos mas o, o mundo da política como Felipe é, chamou a atenção é, o escolheu como alternativa a última alternativa possível para tentar dar um alento, Há uma candidatura de centro-direita, né? Mas não sei se isso... O que vai acontecer? Isso é uma novela que a gente acompanha diariamente com muita curiosidade, né? Tá, Joia. Obrigada, Jairo. O Felipe, tem alguma outra, última mensagem que você queira passar ou eu posso encerrar já o nosso encontro aqui? Eu preciso dizer para todo mundo que está nos assistindo que a partir de amanhã a gente começa uma nova etapa de trabalho com a Genial, a gente começa a publicar as pesquisas nos estados. Amanhã a gente publica o resultado da pe primeira pesquisa em São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil. Depois vamos publicar é, Minas Gerais na sexta-feira, que, embora não seja o maior colégio, é, na minha opinião, o melhor colégio, é só Bahia bairro. É. <risos> de mineiro nessa live. É, na terça-feira a gente publica o Rio, e na quarta que vem a gente publica Bahia, então, a partir deste mês, a gente começa a acompanhar quatro importantes estados brasileiros, o Triângulo das Bermudas, Minas, Rio São Paulo, e a Bahia, que é um colégio eleitoral relevante. Tudo isso, Denise, porque a gente quer cada vez mais prestar atenção também numa movimentação que a gente, não, obviamente, não falou ainda, que é como o quadro de montagem de chapas nos estados pode beneficiar ou prejudicar Lula e Bolsonaro nesse, nesse jogo. Né? É, é, vamos imaginar um quadro em que Zema está bem em Minas, em que Cláudio Castro estaria bem no Rio e que, sei lá, Tarcísio pudesse estar bem em São Paulo, vamos supor essa possibilidade. A gente não tem as pesquisas ainda, a gente não sabe. Mas nesse cenário, a gente está falando de três candidatos bolsonaristas fortes. Isso pode afetar a eleição nacional de maneira muito definitiva. Então vamos acompanhar, só anunciar para todo mundo. Amanhã a gente tem São Paulo, sexta tem Minas, depois tem Rio e Bahia vai ser divertido, depois a gente faz um agregado de tudo isso, faz uma conversa, é, vamos cada vez mais melhorar o nosso entendimento do que vem pela frente, é isso. Maravilha, é só para o governo do estado ou tem senador também na, na nossa Tem pesquisa? senado, tem governador e claro, tem os, tem os presidentes, né, tem os candidatos a presidente também nesses estados, vamos poder olhar para tudo isso com, com bastante cuidado. Tá ótimo. Super obrigada, então, Felipe Nunes, Jairo Nicolau e José Márcio Camargo. Muito obrigada a você de casa que acompanhou aqui essa nossa conversa. Repetindo mais uma vez, a pesquisa está disponível para vocês. Está aí no chat o link. Está aí também na descrição que o Deilson colocou e eu vou colocar no comentário fixado aqui dessa live. Mês que vem tem mais já estão todos convidados. Quem ainda não é cliente da Genial, é esse QR Code que está ali, pertinho do José Márcio Camargo. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.